Fico muito feliz de estar participando desse momento de ascenso, desse momento de crescimento da pauta do processo democrático, mas com o viés da luta feminista. Né? A democracia tem que ser feminista. Principalmente do lugar da onde eu falo, do lugar de origem da favela, mas do lugar hoje que acompanha o processo político partidário. Então, o Setorial de Mulheres do Pessoal vem construindo esse lugar da democracia, tem foco, tem resistência, tem organização, por exemplo, desde o 8 de março, ao acompanhamento das CPIs, como teve na Alerje agora no ano, fechando agora no ano de 2016, mas ela estava em construção, né? No ano de 2015, o editorial pautou, reivindicou que as mulheres fossem ouvidas e essa casa, que é extremamente machista, a Assembleia Legislativa, não ouviu mulheres, é, inclusive teve um voto em separado, então é um momento de ascenso, é um momento de crescimento, e eu fico muito feliz da gente estar tá protagonizando esse lugar, um lugar de 2015, onde a gente começa é, com atos, atividades, com Fora Cunha, com a Primavera das Mulheres, mas com muita luta dentro das favelas, com a organização das mulheres negras, das mães vítimas de violência. Então, estar é, tá junto, fortalecer, entendendo que esse processo democrático se faz na rua com existência nos muros, é, nas urnas. Acho que o, o lugar da gente hoje é de questionar, no ano de 2016, o processo eleitoral, onde a gente não aceita agressor de mulher querendo é, organizar, querendo legislar, querendo governar os nossos corpos e as nossas vidas. Faz diferença para que as mulheres estejam no seu lugar, no lugar de política. Então, assim, para o processo democrático que a gente acredita, com respeitando quem acredita no processo anárquico, respeitando quem está se filiando a partida de maneiras voluntárias. Mas o processo democrático que o pessoal acredita é não ter legislando, governando, uma agressor de mulher. Principalmente quando os outros governantes apresentam, por exemplo, as, é, as agressões como maluquice, como loucura. É, ou, como disse o nosso governador, como fofoca, né? a mulher que pauta politicamente uma agressão, essa mulher já é guerreira, essa mulher já foi na delegacia da mulher, não, muitas das vezes não é atendida só por mulheres, essa mulher já buscou é, acesso a um processo é, psicossocial de fortalecimento, e essa mulher ainda é chamada como louca ou como fofoqueira. As mulheres que estão querendo ser protagonistas precisam lutar, Por já tem essa, esse histórico, essa consciência do lugar da mulher, da política, mas precisam estar junto das mulheres que podem estar se sentindo fracas, que podem estar se sentindo em dúvida, que podem estar é, acuadas, porque a agressão é todo dia, a gente sofre violência todo dia. E aí você olha um governante podendo agredir, ficando com um processo, sentado, né, o delegado sentado embaixo por anos, você imagina o quanto que essa mulher se sente fortalecida de fazer a denúncia. Então, as mulheres têm que ir para a rua, têm que protagonizar, têm que colocar nos muros fora Pedro Paulo, as mulheres têm que apresentar que as agressões precisam ser investigadas e que ele não deveria nem estar hoje como figura pública e governante da Casa Civil. Nós não queremos, como prefeito e não queremos, como é, ator, gestor público. Nós não queremos agressores de mulheres. Então, a democracia feminista é a gente estar tá na democracia garantindo que as mulheres possam estar nos pontos de ônibus, que as mulheres possam entrar na favela, ter acesso ao hospital e o lugar da mulher na política. Chega da gente identificar o representante, por mais que tenhamos apoiadores homens importantes. Agora, o sentir na pele, o sentir o medo. É, é nosso, então nós precisamos protagonizar esse processo democrático para, por exemplo, decidir os lugares de iluminação dos espaços públicos aos quais nós queremos, os horários do transporte público público, por exemplo, que tenha seu ponto de partida, seu ponto de chegada, monitorado e sendo, é, tendo condições das mulheres entrar e sair do ônibus ou do metrô em segurança e não só as alternativas que nós fazemos com as amigas. Chegou em casa, não chegou em casa. A gente tem um Estado Democrático de Direito que precisa ser pautado e as políticas públicas precisam é, a, acolher, absorver a pauta das mulheres. Isso, para mim, é uma democracia feminista.